pessoal tudo bem olha só sobrou ali um, um pouquinho de massa certo então eu resolvi fazer aquelas sereia o um vasinho tipo sereia certo aí vamos vamos precisar desses vasinhos aqui descartáveis ó que a gente compra com planta certo e essas garrafinhas aqui de refrigerante ok e vamos colar logo isso aqui ó aqui. só para ajudar a gente quando for começar a colocar a massinha de cimento inteira facilitar. ó pessoal, já colei aqui. no caso vou fazer duas e aqui já está o tecido molhado na nota de cimento. aqui mesmo só é cimento e água, certo? aqui a nata é aqui eu já deixei ó dois tijolos certo né? coloquei aqui um saco para colocar ela sentada aqui em cima ó pessoal a peça tá aqui Aí agora ó Vou enrolar... Aqui, ó! Então, vai ficar assim, certo? Aí vamos aguardar essa peça secar por 24 horas na sombra Para a gente começar a modelar Ok? Ó pessoal Já secou aqui ó, Certo? Vou deixar aqui Agora nós vamos fazer a nossa massa de modelar aqui é, é um pote desse de 500 De areia peneirado E eu vou colocar Um pote 500 de cimento um ponto e meio certo para fazer essa massa aqui e água com cola pronto essa massa tá aqui ó certo aí vamos só umedecer para a gente começar a trabalhar Ó oh, pessoal, aí eu aqui eu cortei dois pedaços de arame ó para fazer aqui os bracinhos, certo? E peguei também tira de tecido e coloquei na latinha de cimento. Aí eu vou só envolver aqui, pra gente fazer o braço da, da sereia. Ó, oh, pessoal, já envolvi aqui dois, certo? Aí vamos agora só preencher só um pouquinho aqui, ó, de massa de cimento. No caso, esse vai ficar aqui, em cima do, do da cauda dela, certo? Agora vamos colocar aqui. Colocar aqui em cima. Só com essa tampinha aqui eu vou fazer só as marcaçõezinhas aqui, ó. Deixa eu gerir aqui a calda da sereia. Aqui. Aí é aqui, ó. Ó oh, pessoal, deu a secadinha aqui, agora vamos para os acabamentos, certo? Então vamos usar essa mesma massa aqui ó, para uma de areia, para uma de cimento, ok? Vamos pegar aqui por baixo ó, e vamos só preencher, dando acabamento aqui todinho. Agora vamos só esperar essa peça secar por 24 horas na sombra, pra gente lixar e pintar ela. Ok? Até mais tarde. Ó oh, pessoal, já pintei de branco, certo? Eu também lixei com essa lixa fina, depois se vocês quiserem fazer o furo da drenagem aqui com a furadeira, vocês fazem, certo? Nessa parte aqui de trás, eu entro na parte do fundo, então as tintas que vão usar são essas mesmas pigmentos xadrez que usamos sempre aqui. Vocês podem usar direto e também misturar na, na tinta branca para a parede ou para piso. E vamos usar também essa purpurina e esse glitter. Certo? Então vamos começar a pintar aqui a pele. ó pessoal agora vamos pegar a cola branca colocar só um pouquinho aqui se vocês preferirem certo e vamos colocar glitter deixar nossa peça é, mais bonita brilhante isso é opcional também é para quem quer certo aí só é botar na mão A pintura fica assim, certo? Eu coloquei essa plantinha aqui artificial. Quando essa, essa tinta secar toda, eu vou passar a resina acrílica à base de água. Se você tiverem em casa, se não tiver, pode usar também é, o verniz spray. Também dá um ótimo resultado. E para quem já gostou e ficou até agora, é, aproveite e se inscreve no canal, deixa um joinha também. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Chama os amigos para conhecer o nosso trabalho. Aqui, comenta lá embaixo se vocês gostaram E até o próximo vídeo, se Deus quiser Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, beijo